João, Oi. que Do bispo. Ah. Cara, eu acho que o bispo é um homem de Deus. E que eu acho que ele, mesmo que você grave, a gente ele parou um tempo pra cuidar da igreja. E eu acho que isso é muito legal. Eu acho que é um bom. Valeu. Meu cabelo vai colher! É. Paz, paz. Bom, a bispo um é uma mulher de Deus maravilhosa. Eu acho que deu muito fazer. Uma conselheira, uma, uma segunda mãe pra gente. Quantas vezes precisamos dos senhores e nunca nos disseram não. Nos fez ver o mundo de uma forma diferente, através da esperança. Me ensinou o caminho em que eu devo seguir. Mesmo eu não sendo sábio, teve paciência comigo. E quando todos viraram as costas para mim, você estava lá, me apoiando e acreditando em mim, mesmo sem eu acreditar. As suas atitudes transformaram a minha vida. Fazendo com que eu tomasse a decisão certa. Por isso, eu venho agradecê Muito obrigada, queridos pastores.